E nós sabemos que, que tanto a Alphabet como o Mark gostam muito de criar ciclones, não é? Eu lembro-me no Facebook, no, no blog, até há uns três anos, sim, até possivelmente três anos, o meu tráfego era consistente e alto. E eu sei que o meu tráfego 70% vinha do Facebook era aí que eu apostava, era aí que eu dinamizava, era, era aí que eu uh, punha os cartuchos todos, porque nunca fui um, um homem de Twitter, nunca atinei muito com, com aqueles com, com 140 caracteres e tal, não sei o quê, e aquela euforia de opi, opinião que a pessoa já nem consegue perceber que é que está a dizer o quê, portanto sou, sou mais demais, mais calmo que é o Facebook, também o Instagram não me interessa muito, porque af e ao cabo é, é, não tem uma fotografia, tem piada, mas é por aí, agora, quando o Facebook mudou o algoritmo, eu fiquei, eu dei uma queda de 50% de, de, de, de visitas, porque vinham dali, e isto transtornou me seriamente o meu negócio. E nunca recuperei, e nunca recuperei. Também porque, se calhar, foi aí que eu percebi que isto é mesmo muito efêmero, e isso é o one-man show, não tenho equipa, não tenho que pagar ordenados, eu se calhar tinha que acalmar aqui um bocadinho o meu ritmo de trabalho, porque, ao fim e ao cabo, eu era um jornal inteiro numa pessoa, e fazia vídeo, e ainda fazia edição de vídeo, e, é pá, quando tinha tempo, e de repente com estes anos a passar e com estas confusões, como tudo disseste, que eles fazem o que querem, portanto, até que ponto é que vale a pena estar a arriscar e a trabalhar tanto neste processo quando amanhã pode ser outro, uh, o podcast é a resposta quase ideal para isto, porque as plataformas são diferentes, o método de disseminação é quase idêntico, também vai pelo algoritmo, também vai pelo, também é pelo Facebook que tu chamas as pessoas ou por outras mas há um, há um feed, há um RSS feed da tua plataforma que te multiplica a possibilidade de, de ouvintes noutras plataformas, o teu único trabalho, para, para além do, do óbvio, é dizer às pessoas eu estou aqui, mas este é o trabalho de toda a gente, desde os youtubers aos influencers. Portanto, nós podemos é ser mais calmos, porque também não podemos fazer grandes coisas, não? É? Não podemos gritar a uh, sete ventos e dizer umas é, meses, Não podemos. Há youtubers que fazem uns, um, um trabalho excelente, excelente. Há um, um stand-up comedies, comedians que eu rio -me mesmo à brava. Eu até posso falar do que para mim me enche as medidas porque é um tipo pá, que é um tipo muito americano naquilo que faz, porque chega ao limite em tudo sem medo. E depois repiso ao limite quando chateiam. E eu acho que faz muita falta essa coragem e com, e com muito com muita qualidade. Não é a geneira fácil de outros, e que é isso que me tira do sério. começa começo a ouvir as generas e começo é pá, não, não, não vou ouvir mais este fulano porque isto é, parece as generas dos anos 20, quer dizer, dizia-se uma uma toda assim, se ria muito, nem sordina, porque ficava mal e tal portanto há muita gente que faz coisas fantásticas a bomba do fofinho é outra por exemplo um, talvez esteja agora quase naquele limite que é melhor Epá, não não é preciso ganhar tanto dinheiro faz como fazias até hoje não não, não, não vais para aí acima uh, uh, opá, mas quer mudar a mim? estar nesses, nessas posições que tem, uh, bom dinheiro é fazer aquilo que se gosta ainda tenho que batalhar muito e agora com o podcast ainda tenho que batalhar o triplo ou o quádruplo para lá chegar mas estou convencido que ao contrário porque atenção eu ainda estou a tentar perceber quais são os segmentos que as pessoas querem ouvir mais e estou a começar a chegar a conclusões ao fim de 3, 4 meses eu tenho 60 e poucos episódios gravados um, arrisquei no episódio de 7, 8 minutos algumas coisas de 15, 20 quando são diálogos mas quando são análises, por exemplo, de equipamentos eu não quero superar os 7, 8 porque acho que as pessoas não têm paciência e mesmo as notícias que eu dou eu faço as gordas da semana e faço o um resumo da, dos leads que, que, as, que as agências mandam, também não quero que sejam mais do que 6 ou 7 minutos, não vale a pena, as pessoas depois... Não é? Mas as conversas, quando são interessantes, são com mais cerejas, e eu aí acho que não vou ter problemas em ter uma hora, uma hora e tal de conversa, porque as pessoas querem ouvir, eu preciso é de tentar perceber se sou eu a conversar com alguém, como tu, ou se faço um painel, com um painel, ou dois ou três painéis diferentes, com títulos diferentes, que é o que eu estou mais ou menos a tentar. Portanto, tudo isto ainda é um processo, hum, e também tem muito a ver comigo, tem muito a ver com os meus gostos, e com, e com, com o meu conhecimento, e com, e com tudo aquilo que eu sou, não é? Portanto, eu não quero falar sobre, por acaso, quero falar sobre futebol. Eu detesto futebol, mas vejo os jogos da seleção, quando jogam a coisa, pá, claro, uh, mas... Epá, esta loucura de futebol quando uma pessoa faz zapping nos canais, epá, e estão 11 canais ou 15 canais a darem bola, por amor de Deus, epá, há outras coisas, e é RTP2 ali, não é? Ups, cá estou eu, o que é fantástico. E RTP Memória também. Hum, agora, eu quero fazer um programa sobre bola, com convidados que não saibam nada de bola, Olha, por exemplo, João Pico, vamos aí. <risos> o João Vasco Almeida já disse que sim. Agora imagina o João Vasco Almeida, que também não tem travões às vezes, a falarmos de bola, ou seja, da, do gramado, não é? Da tática, da técnica, do, do, do, do livre, <risos> do fora de jogo. Vamos fazer um episódio a dizer como explicar o fora de jogo às mulheres. Mesmo, mesmo sempre sexista. Às mulheres, que elas não percebem, realmente nunca perceberam o fora de jogo. <risos>